Shalom a todos, estamos em Parashat Beshalar Nossa Parashat está falando Sobre o acontecimento Depois que o povo de Israel saiu do Egito E parou, aceitou de mandar eles embora E de repente ele está correndo atrás Do Am Israel E a pergunta, por que ele está correndo atrás? E é o próprio passuk está escrito ki Foi falado para o rei do Egito que o povo fugiu. Por que o povo fugiu? Verdade que se a gente presta atenção, desde o início, Moshe Rabbeinu vai para a Paró e fala para ele que o povo de Israel quer sair para três dias. Para fazer sacrifícios, mas não tem uma intenção de sair definitivamente, para sempre. Somente quer sair para três dias. Então, agora que o Parou de repente está vendo que eles fugiram mais de três dias, eles não vão voltar, vem o Parou e fala, e quer correr atrás, mas tudo isso leva a gente a uma pergunta bem simples que faz os grandes comentaristas, o Eben Ezra, o a Barbanel, certo? Então faz uma pergunta óbvia: Por que Moshe Rabenu, quando ele vem em frente de Paró, por que ele está enganando? Por que? Vários psuquim, desde a parasha de Shemot, fala que a intenção é de ir para três dias. Está se repetindo, se repetindo. Aí, o vem negociando quem vai ir para fazer sacrifícios. Os crianças não precisam ir. Mas toda toda fala entre Moshe Rabinu e Paro é de ir para três dias. E a pergunta é por quê? E se toda a saída do Egito era feita de uma coisa assim... Que não era com milagres, com tudo? poderiam entender. Então, vai começar com três dias, aí vão fugir e tudo isso. Mas tinha um monte de milagres. Praga sobre parou Paró, no final, era obrigatório de tirar o povo de sair do Egito. Então, já fala... A verdade acabou. A gente sabe que o selo de Hashem é a verdade, o emet. Então, por que não falar a verdade? Então, para entender isso, o Eben Ezra, o comentarista, ele fala o seguinte. Que toda ideia no final que parou vai receber o castigo dele... Lá, no Yamsuf. Então, o que ele vai ser, vai, vai entrar dentro do mar, lá vai ser o castigo dele. Por quê? Porque o que ele fez para o povo de Israel? Ele matou as crianças dentro do Nilo. Então, se chama Midah Keneged Midah. Como que ele fez isso? Também Hashem fez ele vai receber o castigo dele quando ele vai ser colocado dentro do mar então por isso precisava falar para ele que era três dias aí quando eles vão fugir para mais tempo então ele vai correr atrás ele vai falar não é nosso combinado então vai correr atrás vai chegar lá e no final vai ser afundado dentro do mar assim que falou em Veneza. Mas o Abarbanel, e também outro comentarista se chama o Al-Shir, Moshe Al-Shir, ele fala outra explicação. Ele fala que o ponto é de mostrar como Parou era perverso. Porque se Moshe Rabbeinu ia falar que o povo de Sade ia sair para sempre, então o fato que Parou ia recusar isso não mostrava que ele era tão perverso. Por quê? Porque anos e anos tem escravos, tem tudo isso, já se acostumou, de repente você quer tirar todo mundo, ele ninguém vai querer. Aqui vem na e fala para Moshe não fala para Paro, para três dias. E parou vai recusar, não vai querer três dias, vai mostrar para todo mundo como ele é perverso. Vai mostrar como ele é perverso, aí vai receber as pragas, é isso é o ponto, por isso falava sobre três dias e não sobre saída definitiva. Tem outra explicação, que essa explicação está baseada sobre o Balatânia. O Balatânia, ele fala que do Egito precisa fugir. Não pode ser que através de Paró, do Egito precisa fugir. O que quer dizer isso? Então, vamos entender um pouco mais que verdade aqui tem dois caminhos. Tem um caminho que se chama Alpia Teva, naturalmente. Quer dizer, alguém que quer sair de um lugar, quer fazer uma coisa, precisa ir de acordo do Teva, da natureza. Não pode fazer coisas que são fora do natural. Então, quando estavam pedindo para Paró tirar o povo de Israel, de acordo com o natural, não pode avisar para ele que eles vão sair para sempre. Precisa avisar para três dias. Ah, você vem falar, os milagres, tudo o que aconteceu, os milagres não eram para castigar o povo. Não era isso o objetivo dos milagres. O objetivo dos milagres é para que o povo de Israel vai ver a mão de Hashem, vai ver quem manda no mundo e a fé deles vai ser tão forte que eles vão querer sair do Egito. Então tem aqui dois caminhos. Primeiro, comparou. Comparou com um perverso, com um ditador, com esse tipo de pessoas. Não fala a verdade, precisa falar a mentira para poder se liberar. É isso que precisa fazer, de acordo natural. A gente viu isso também com Abraão vindo, quando chegou lá no Egito, com Avimelech, e um matar ele para pegar Sara. Então precisa falar que ela é minha irmã. É assim que você faz para poder se salvar. Não tem outro jeito, com pessoas perversas. Então precisa falar assim. Isso é o caminho da natureza. Conta uma vez depois do holocausto, o, o governo alemão, ele aceitou de pagar grande quantidade de dinheiro para as pessoas que sobreviveram ao holocausto, os judeus que sobreviveram ao holocausto. E tinha uma organização que ajudava para receber todo esse dinheiro do governo. A gente sabe que o Ben Gurion aceitou e estava a favor de receber esse dinheiro, mas o Begin não era a favor, achava que esse dinheiro é como se fosse limpar o que os nazistas fizeram na Segunda Guerra. Mas, essa organização, era o líder da, da, dessa organização que ajudava os judeus a receber esse dinheiro, tinha um rabino que chamava Rav Hatzkel Besser. Esse rabino, uma vez, chegou um caso para ele de um judeu que, para receber muito, muito dinheiro, mais do que precisava receber, ele falsificou documentos, falsificou documentos. É verdade, recebeu muito, muito dinheiro, mas no final das coisas o governo da Alemanha percebeu e colocou esse judeu na prisão. Então chegou o caso na mão dele, a família pediu para esse rabino, faz uma coisa para salvar ele, que vai sair da prisão. Finalmente saiu, sobreviveu do holocausto, agora está na prisão lá na Alemanha. Certo que fez uma coisa errada, mas faz uma coisa. E o Rav Besser, ele pensou, é verdade tinha uma semana depois, um encontro com um dos ministros lá da Alemanha. E falaram de várias coisas. E começaram a falar dessa pessoa. O ministro falou: "Não posso liberar ele. Ele mentiu, ele falsificou, fez coisas erradas. Como posso liberar ele? Aí o rabino falou: "É verdade. Ele mentiu, ele falsificou alguma coisa errada. Mas quem ensinou a ele mentir? Quem, desde pequeno? Com seis, 7 anos, ele precisava viver com documentos falsificados, que ele é alemão, ele, é alemão ele, ele não é judeu. Por quê? Porque se vão perceber que ele é judeu, ia ser queimado. Então a vida, desde pequeno, ele se acostumou a mentir para viver. Agora fez verdade uma coisa errada, mas quem verdade causou para ele de mentir, de se acostumar a mentir? E vocês, Alemanha. Então, precisa ter piedade dele. É verdade. No final, liberaram ele. Quer dizer que quando chega à frente de Paró, Moshe Rabbe não precisa falar uma mentira. Assim que se fala, como um ditador desse. Agora, isso é um caminho... Mas o caminho da saída do Egito não tem nada a ver sobre o caminho como o Parô vai tirar o povo de Israel do Egito. O caminho da saída do Egito não pode depender um do outro, não pode ser o mesmo objetivo. Todos os milagres que Hashem fez é para que o povo de Israel vai querer ele mesmo sair definitivamente do Egito. Sair fisicamente, sair mentalmente... Sair, tirar o Egito deles, é esse plano precisa ser totalmente diferente que o Parô tá fazendo. O Parô tá mandando para três dias, não tem nada a ver do que a saída mesmo do povo de Israel. Se era a mesma coisa que o Paró no final ia aceitar mandar definitivamente o povo de Israel do Egito, então, ainda quando o povo estaria a sair do Egito, não ia sair, ia ser mandando pelo Paró, ir fora do Egito. Quer dizer que eles vão ser ainda conectados com o Paró conectados, sentir escravos, sentir que quem manda ele seu Paró, se eles estão dentro do Egito ou fora do Egito, quem é a pessoa que domina ele e seu Paró? Precisa ser que tem duas coisas. Tem uma coisa que parou, tá mandando para três dias, é uma coisa. Separadamente é outra coisa com o povo de Israel. vem dos milagres de Hashem, entende que Hashem, que está dominando tudo, dominando a, te a terra, o céu, dominando os mares, dominando tudo, é Ele mesmo que tá tirando eles do Egito. Tem outro plano totalmente, e aí, quando eles vão sair, vão entender que tudo depende deles. Quando eles vão entender que tudo depende deles, aí, mentalmente também vão sair do Egito. Esse conceito do Egito, Mitzrayim, hebraico, Metzar, um lugar estreito, verdade, que é uma coisa que a gente pode levar isso para a nossa vida. Quando a gente está num lugar estreito, temos uma tendência de colocar nossa liberdade, colocar o a abertura, como sair dos lugares estreitos, que a gente fala, não, depende dessa pessoa, depende se ele vai se comportar melhor, vou ter uma, uma vida de casal melhor, se meu patrão vai querer me dar mais dinheiro aí, que vou ter uma vida melhor. Se acontece isso, se Ele vai fazer, então aí vou ter uma vida melhor. Mas o ponto que a gente precisa saber, que tudo depende de nós. Faz parte de acreditar em Hashem. Faz parte de acreditar em você mesmo, que você consegue fazer os passos para sair desses lugares estreitos. É isso que a gente aprende aqui. A saída do Egito. É do Am Israel mesmo, o povo de Israel que está saindo. Não tem nada a ver o plano com Paró. É um plano com Paró. Mas a saída do Egito não pode depender do Paró. São coisas diferentes. Então, Bezat Hashem, se a gente leva isso para a nossa vida. Leva, a gente acredita, como a gente acredita em Hashem, a gente acredita. Que Hashem deu para a gente, está dando para a gente forças. Para sair desses lugares estreitos. Aí, Bezrat Hashem, a gente consegue de sair desses lugares. Então, a verdade de sair do Egito é uma verdade para o povo de Israel. O que foi falado para Paró é uma coisa que não tem nada a ver. O que o que Paró pode ouvir? Três dias, então ele ouviu três dias. A saída verdadeira não é Paró que está tirando é o povo de Israel. Não é os outros que está salvando a gente. Todos nós se a gente acredita que a Hashem deu para a gente as forças, a gente pode sair para os lugares livres. Shabbat Shalom.